Beleza, cambada. Seguinte, eu tô falando baixo porque é quase duas da manhã aqui. É... Foi o horário que todo mundo parou, começaram a assistir futebol, foi até altas horas e eu fiquei esperando e nada de acabar. Então foi o horário que eu consegui arrumar para poder gravar. Eu já tinha falado sobre o Toybox, dando uma olhada dentro dele, né? Mostrei cada diretório, é, pra que cada um serve, ensinei como configurar e compilar, e depois ensinei como utilizá-lo que é um terminal do Linux, que futuramente vai ser usado também. Você pode escolher mais uma opção, que a gente já tem Bash, KSH, CSH, Zshell, fish e vai ter também o Toybox, além de ter também o Busybox. Na verdade, o Busybox ele não é, é assim desenvolvido do zero, né? ele é um agrupamento de quatro terminais que surgiu o Busybox. Era usado para o boot do Debian, só que estenderam ele para mais do que o uso do boot. Para ser usado, por exemplo, no Alpine Linux que teve aqui no canal, no, uh, os vários sabores de Linux, tá bom? Link na descrição, vai aparecer no final do vídeo também. Hoje então eu resolvi falar sobre o n -Beautious. Meu gato vai estar tá brincando aqui, vai estar tá fazendo barulho, não se incomodem com isso. O n galera, para quem não sabe, eu já mencionei ele aqui no canal, no vídeo, muito além do GNU, DitesLibC, ou DitesLibC, seja a forma que você quiser falar porque foi desenvolvido pelo mesmo cara, que é o Félix, não lembro sobre o nome dele. O Felix, ele fez essa biblioteca que deixa o binário no tamanho final muito menor, tá? É um resultado muito bom, eu acho incrível a Dites -Lib -C. Que apesar que para o desenvolvimento há muito tempo, ela ainda continua sendo usada. A própria comunidade Debian adotou a Dites -Lib -C no lugar da glibc. Por causa de bugs que encontram na glibc que não são solucionados. Então eles adotaram a libc para compilar o ZShell. Então tá, então hoje eu trouxe o Embultius, que seria a abreviação de Embedded Utilities. Ou seja, utilitários para embarcados. O que que acontece? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Embultius, ele... Ou Embultius, seja a forma que você quiser chamar. Ele era... Digamos, eu li na frase dele uma resposta ao BusyBox eu estenderia ele para uma resposta ao Coreutils do GNU porque assim o Coreutils ele é importante tá gente mas assim ele é substituível essa é a questão muitos pacotes do GNU são substituíveis diferente de um kernel que ele já é difícil o desenvolvimento e a implementação ah, para vocês terem ideia só um file system já tem um problema muito grande o Hammer, no Dragonfly BSD, para vocês terem ideia, levou 9 meses para ser desenvolvido e mais 9 meses só para implementá-lo. Vocês verem a dificuldade que é a questão do desenvolvimento e implementação de um kernel. Duas coisas mais difíceis no desenvolvimento. Kernel e jogos, porque jogos envolvem muita coisa, como inteligência artificial, simulação de física, um monte de coisa. Então tá, é, eu diria que seria mais uma resposta ao Coreutils do que ao BusyBox Porque você vê os comandos soltos dentro do n E hoje eu vim trazer assim, uma forma de compilá-lo e a gente fazer uns testes nele, tá bom? Comparando com os programas do Coreutils do GNU Beleza? Vamos dar uma conferida? Bom, eu estou aqui no site do n na verdade eu estou no site do próprio Félix, tá? O último artigo dele foi de 2016. Ah, e aqui embaixo tem a parte de código dele, onde tem o Tá Ok, cliquei no Embuilds. vamos baixar a última versão, que é de 2008, né? Mais ou menos agosto de 2008. Ele já baixou, tá? Ele é pequenininho e é bem rápido para poder baixar. Vamos lá verificar ele, tá? Ele está compactado em BZIP2. Então vamos descompactar ele, tá? Já foi, rapidinho também. É, vamos entrar na pasta. Tá, aqui a gente vê que ele não tem um arquivo readme. Eu achei errado isso. Tipo, como é que eu vou fazer para saber como é que compila esse programa? Tá, eu achei, por exemplo, um arquivo... Ó, por exemplo, esse arquivo install, não é de leitura. É um arquivo em C. Ó, dá pra ver no código dele que ele é C. Porque eu não achei um readme, não achei um install... Eu achei esse arquivo copy, que é a licença dele, né? Ele está sob licença GPL2. O Félix gosta muito da licença GPL2, tá, gente? Hum, eu achei o arquivo change, que mostra as mudanças, né? Desde a primeira versão até a última, que é a 0.19. O arquivo todo que <risos> não ajuda em nada. Por exemplo, tem aqui mount, certmod, config, mas tem, tem um ls aqui que... O Raico descreve, mas... Não vai ajudar em nada aqui para poder compilar o programa, tá, gente? Tá, vamos meter um make aqui, né? Porque não tem nenhum arquivo de configuração. Então... Esse contrib aqui, na verdade, é uma contribuição de alguém que criou o kill. Bom, e de cara ele deu esse erro. Foi aqui que me ajudou. Por exemplo, ele descreve que ele necessita da biblioteca DITE da libc ou libc nessa linha aqui tá então eu vou no site do felix e vou baixar diet tá libc beleza baixei a DITE também ela é pequena só que antes deixa eu mostrar pra vocês o seguinte galera se eu der uma aptitude search dite, DITE libc ela vai mostrar que por exemplo a biblioteca Dite ainda está nos repositórios tá porque é uma biblioteca ainda muito importante, apesar de ter sido... Seu desenvolvimento parou já há um bom tempo. Tá? Tanto que se eu der um aptitude show dietlibc, der, não retornou nada. É, dietlibc, putz, nossa, eu ia colocar o menos dev e acabei vacilando, ó. ó. eu vacilando de novo. Tá, traço dev. Aqui mostra todas as informações do, da biblioteca, tá? inclusive até o site do Félix Arquitetura que tem suporte e tal Só que eu não quero instalar a Dite, tá galera? Só para poder compilar o m Não, eu prefiro então eu ir lá, baixar a Dite e só vou compilar E vou fazer um esquema aqui para funcionar Ah, fiz coisa errada aqui XJVF, não XZVF Z é pro, pro GNU J é pro vzip 2 Tá, descompactei, entrei Só dar um make, tá galera é, Não preciso de arquivo de configuração para pra Diteslibc E vamos deixar aqui compilando Vai demorar um pouco, tá, então eu vou pausar aqui e já volto Beleza, já compilei Tanto que girou aqui o diretório bin de x8664 E vai ter aqui Um arquivo executável Chamado diet Esse arquivo aqui Beleza então, Vou fazer o seguinte, entro no diretório Dou um pwd Print Working Directory Pego essa informação Aqui, que é o todo caminho né, Para chegar até a biblioteca Eu Volto lá no em Beauties, eu vou fazer o seguinte, dou make aqui para mostrar aquela informação que eu queria. Colo aqui a informação que eu já tinha obtido, copio essa, dou um barra aqui, colo a outra, que é tudo o caminho, e vamos ver o que dá. Reza é a lenda que deu certo, né? que não retornou nada, tanto que se eu der um echo aqui, dólar, interrogação, consta que deu zero, então tudo ok isso. Girou até a, o diretório aqui, x 864 Vamos conferir o que tem lá dentro Só tem esse arquivo sync.ou Ou seja, de output Ele gerou uma saída Que se eu der um comando file nele Consta que ele é um arquivo relocável De 64 bits e, Na verdade a gente não quer um arquivo relocável A gente quer um arquivo executável Tanto que se eu der um bash aqui nele uh, Sync.o Ele vai dizer que é impossível executar o binário então, Posso dar até um change mode mais x Tentar executar que não vai dar certo Ó, ponto barra sync ó, Vai dar um erro, não adianta, ele não vai executar Então que eu vou fazer é o seguinte, ó Make clean, beleza Sumiu até o diretório lá, bin Vou fazer o seguinte, ó. vou pegar isso aqui, aquela mesma informação que eu tinha obtido dentro da do died. E vou dentro do arquivo make. Ó, já fiz besteira aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Beleza. Makefile, vou dentro do arquivo makefile. Aí vai ter o seguinte, essa variável aqui, ó, a variável died. Eu crio uma de novo, né? copio e colo Comento essa aqui Primeiro, nunca apago, tá? Eu sempre comento, porque pode ser que dê algum erro Eu lembro como é que tá E aqui, ó, entre esse Dite, espaço, traço Os, eu colo Aquela informação antiga Então eu tenho todo o caminho Da biblioteca Dite Com a opção Beleza, salvo e saio Dou um comando make Olha a diferença da saída agora então agora eu estou compilando o builds, utilizando a Dite. Demora um pouquinho, não tanto quanto a Dite. E acabou. Beleza. Agora vamos dar uma olhada. Bom, dou um echo aqui, daquela mesma forma. Ó. Agora vocês podem ver que também deu o mesmo resultado, que foi zero. Então não confie sempre no zero, tá galera? Quando você der um, dollars, um echo dollar sign, vai dar zero. Não significa que deu certo. Tem as informações anteriores. Só que agora repara a saída do diretório bin. Gerou todos os comandos agora Tanto que se eu for nele, eu entrei no diretório Eu dou agora, vai, um ls de novo Só. Se eu dá um file aqui no cat Olha, ele gerou um executável, elf No padrão Linux Standard Base de 64 bits Na versão 1 do System 5 e ele é linkado estaticamente, ou seja, a biblioteca DietLibs está dentro do CAT. Na verdade, a biblioteca Diet está dentro de cada um desses programas, viu? Ah, mas aí não vai ocupar muito espaço? Tá, vamos trabalhar agora numa coisinha aqui. Dá um LDD no CAT, olha, ele não é um executável dinâmico. Tá, mas agora vamos dar um, um DU-SH no CAT. Olha o tamanho do CAT, 8Ks. Agora, vamos dar uma olhada no tamanho do cat do core Tá, Deu caminho aqui, vamos lá, um du-sh barra bin barra cat, tem 36 casas. Quer dizer, um pouco mais do, do que 4 vezes o tamanho do cat do envutils, mesmo estando linkado estaticamente. Tá, mas vamos dar uma olhada na saída do menos, menos help do cat do envutils. Aqui eu já achei um pouquinho ruim, tá? Você vê que é só assim, dá o uso, que é cat, com as opções e arquivo. Mas ele não descreve as opções. Diferente, por exemplo, só isso, diferente do cat do Core Utils, que ele dá uma saída muito maior. Ele tem o dobro de opções, né? Com descrição ainda por cima. Aí a gente para e pensa, né? Então quer dizer que o cat do Core Utils é muito melhor? N não. Vamos lá então de novo. É, galera, olha o tamanho do CAT do Embiultius Com a biblioteca linkado estaticamente Ou seja, a biblioteca dentro do CAT Enquanto que o CAT do Core Utils É linkado dinamicamente Ou seja, a biblioteca fora Ele vai buscar suas dependências fora dele Em algum outro diretório Barra Lib, barra USR, barra Lib Ele de depende de outras bibliotecas externas Enquanto que o CAT do Embiolteus não depende de nada. De biblioteca externa nenhuma. Dá uma olhada aqui. Ó. Agora, para e pensa comigo. Qual que seria o tamanho do CAT do Embiolteus se ele fosse linkado dinamicamente? 4K? 6K? E agora, qual que seria o tamanho do CAT do CoreUtel se ele fosse linkado estaticamente? 120K? Agora eu digo para vocês, viu, para poder implementar essas outras opções no do CAT do EmBuilt e com descrição, eles não iam gastar mais do que uns 2Ks, viu, vai 4Ks no máximo. É o máximo que eles iam utilizar para poder adicionar essas outras opções que o CAT do CoreWitness tem e o EmBuilt não. E com descrição, tá? Agora vamos ver quanto tempo vai levar para executar de um para o outro. O que aqui eu não vi muita diferença de tempo não, né? Que convenhamos, né? Também um arquivo de 8 k o outro de 36 em um processador que tem 16MB de cache. Cada núcleo 3.3 e 8 threads, pelo amor de Deus, né? Não vai levar tanto tempo, né? Os dois levaram quase o mesmo tempo. O que teria que ser testado seriam arquivos extremamente grandes, tá? Beleza, vamos fazer mais um testezinho básico aqui, tá? Só para finalizar, tá, dá um DU-SH no LS, Bom, que ele tem 20K, enquanto que o LS do Core Utils tem faz 128, ou seja, um pouco mais de 6 vezes mais. Aqui são as dependências do LS do Core Utils, do Embiutils não tem dependência. Aí que está, ele não me apresentou opção nenhuma, o LS do Embiutils, aqui eu já achei até zoado, né? Já o LS do CoreUtios é gigante, né? Faltou trabalhar nisso aqui, viu? Para deixar o LS do Embiuteus bom. Vai, vamos testar o comando RMI Pra ver o que a gente obtém. A diferença é grande também. Vamos ver a questão de opções, né? Aqui o do Core Utils do Ambultius não tem nada É, já é direto, né não, Também não tem nem porque tem ter opção Aqui no comando Who Am I. Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho interessante o resultado final dele né? Assim, o tamanho afinal, A diferença de um para o outro Entre o Core Utils E o Ambultius Apesar que está muito tempo parado, eu acho que eu poderia relicenciá-lo para uma licença de domínio público. Eu acho que teria uma aceitação muito melhor do que estar sob GPL. A questão de ser rodado um user space, e eu acho que seria uma coisa interessante até para o Toybox. Porque assim, há comandos ali no Inbuilt que não existem no Toybox. Então seria interessante, se estivesse em um domínio público, poderiam pegar e incorporar o Toybox e ajudar bastante. Ou então mesmo que não seja em build-in, for usado fora mesmo, ia ser muito legal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Adicionem a playlist de vocês, participem do grupo Toca do Tux no Telegram. E não deixe de conferir meu projeto no Padrim, para ajudar aqui o desenvolvimento do canal, beleza? Isso é um abraço e falou!